Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje estamos aqui para mais um vídeo de, de mostrar de Robux para vocês. Então a gente, hoje estamos aqui no meu tablet para mostrar para vocês como que se ganhar o Robux grátis pelo celular ou pelo tablet. 502 Robux, tá bom? Então a gente vamos abrir o Google Play. Google Play. Play A Play Store aí a gente coloca Opera navegador Opera com MPN gratuita vocês clicam em no Opera instalar aceitar aí gente vocês pode fazer isso ou no tablet de, algu de alguém da sua família ou no celular de alguém da sua família que e também sempre pedindo autorização para os seus pais por enquanto por enquanto que está, já se inscreva no canal, deixa o like que ajuda demais Rumo aos 200 inscritos que vai ter sorteio Do Robux nos 200 inscritos Instalando ali, tá quase instalando, falta uns minutinhos, segundinhos Aí instalou, vocês vão em abrir Abrindo, bem-vindo ao Opera Vocês vão em concluído Ali em cima vocês vão escrever R B X A D -D -A, D a D D E R com Aí vocês dão um ok Aí abriu aí a página Vocês vão em login 1 um. Gente eu vou colocar aqui O meu pra mostrar para mostrar para vocês como eu já ganhei, não vai aparecer para mim. Aí nunca aperta em OK, vocês já vão clicando em login. Clicquem em login. Yes. Olha, para mim, aí vocês vão em cash out. OK, vai precisar essa mensagem desbloquear. Aí vocês vão procuram Ofertoros. Aí vocês cliquem. Olha, pra mim, não vai tá aparecendo. Porque, tipo, eu já fiz. Ou então tem todas essas ofertas. Vocês vão ganhar esses robux. Vocês podem ganhar 4 Robux. 210 Robux. Ou 4.980 Aí vocês vão ali. Pra mim não vai tá aparecendo. Porque eu já fiz todos esses negócios daí. Aí, ó. Aí eu já completei. A gente já completou esse a gente vai entrar, a gente vai entrar em outro usuário qualquer, tá bom? Então a gente vamos entrar em qualquer usuário, a gente escreveu como X. Login. é yeah. Aí, aí. Aí vamos ali em outro Aí vai estar tá, para a gente, olha esse daí é do Android, Eu nunca sei que você não ganhar 512 robôs. Olhem ali, aí vocês clicam aqui, ó. É você, talvez vocês tenham que conseguir, vão conseguir em dois dias com a nossa dica, é claro. Aí vocês clicam lá daqueles vão instalar, aceitar e aguardando, então. Por enquanto, vocês deixem o like e se inscrevam no canal. Voltamos aqui. Então, já instalou ali. Já. Aí, já instalou. Tá chegando pra é você, hein? Aí, vamos em abrir. Por enquanto, que vai carregando. E com a nossa dica, vocês podem conseguir muito mais rápido. Tipo, em dois dias. Vocês vão em accept. E é abrindo. Aí, vai ter o tutorial que vocês vão ter que fazer. Que pra vocês entenderem voltamos então acabou o tutorial e level up, então já tem que chegar no level 100 e desbloquear um novo game por enquanto que desbloqueia mais games tipo, ali eu vou colocar o Sonic qualquer, qualquer, tipo Sonic do Roblox ou qualquer coisa, ali a Terry. Conseguimos ali os negócios vocês vão te jogar então pode vir qualquer muitas coisas. Então, com a nossa dica, vocês podem conseguir muito mais. Vocês vão ali em cima Colete 20k. Ali vão. Com a nossa dica de bilionário leg Ali. Ali vocês podem conseguir um milhão. Um milhão. Aí vocês vão injectar. Skip. Vão em Advance Sherry Vão colocar 99 100 Membros Vocês vão colocar 95 E 7 é. Aí nível, Mínimo do Clube do Level 20 Clube Tip Esse negócio aí A Name Can Joy Nesse negócio, como parecer essas coroinhas aí na frente, é que tem que vocês têm que ter no mínimo dessas, essas coroas pra poder entrar nesse grupo. Então vocês têm, tipo, vocês têm que ter 5 mil pra entrar num grupo de um cara aqui, entendeu? Aí mais vocês tem que pegar um grupo que não tenha nada, tipo esse. Aí vocês vão ali e aí, aí vocês clicam, então, join. Tipo, conforme o seu grupo sendo, olha, vocês ganharam, acabou, acabaram de ganhar aí. as vocês vão em bilionário neg Clube Eventos que vocês podem ganhar muito. Tipo, esses foram os negócios que o nosso clube fez. E daqui a 55 segundos 50, 50 segundos já vai ter uma próxima. Aí, se você e tipo, vocês vão fazendo e vocês ganham muito dinheiro. Como vocês completar e vão encobrir o Aí vai ter várias coisas com muito dinheiro. E assim vocês podem ganhar muito dinheiro muito <tos> fácil. Então a gente, a gente vai chegar aqui no level, level 5 rapidinho. Então a gente vai entrar em qualquer jogo. Qualquer jogo, aí ó, desbloqueia primeiro. Tá, tá, tá. Então tá. aí ó, entraram. Aí vai ter o tutorial. Como vai ser de meio vocês baixam conforme sendo quanto de dinheiro você tem vocês vão em spin deixa apertado o spin e puff tá rodando sozinho agora olha nosso nível já tá aumentando conforme você tendo mais dinheiro você aumenta mais o level, mais o dinheiro e aquele mapa já vai jogando aí pra gente ir ganhando Então a gente vai entrar em outro jogo que ganha mais rápido o... Pra evoluir mais ao level, mais rápido Estamos aqui na tela principal Então já vamos em Billionary Leg A gente já vai pro evento, Clube eventos Aí ó, liberou um novo evento Então a gente vai nele gastar o nosso dinheirinho Aí ó, clicam e no primeiro Conforme vocês vão fazendo isso, vocês ganham muito dinheiro. Pode jogar no máximo. Que vocês ganham dinheiro demais com isso, olha. O então gente, nunca jogue no level alto pra, tipo, como vocês estiverem no aleatório, aí vocês tem que jogar, tipo, no level baixo. Olha como que nosso level pô. Ali foi mais pra gente. Então, gente, por enquanto, tipo, vocês querem jogar automático, vocês já vão no valor pequenininho e quando chegar no level 5, vocês vão receber um bônus. Então, por enquanto, a gente vai indo aqui jogando pra chegar no level 5 pra mostrar pra vocês o bônus. Então, a gente tá jogando no level alto pra mostrar pra vocês pra chegar no level 5. Pra gente upar mais rápido, mas vocês tem que jogar no level no valor pouquinho, porque senão, se vocês perderem tudo, vai ser muito difícil de vocês conseguirem passar de level. Então, por isso, vocês têm que jogar no, no 7,5, em 5 em 5. Aí ó, chegamos! E um bônus aqui ó, olha quanto que a gente ganhou: 5 minutos de XP e 268 de dinheiro, conforme que vocês vão jogando, olha ali em cima, da tudo, porque tá x2, então o valor upa mais rápido, level 6, olha o valor que estamos agora, e nós estamos chegando nos 50 mil, e conforme vocês, aí a gente já vai chegar no 10, e conforme, Conforme vocês vão jogando, vocês vão aumentando o seu dinheiro, vocês já podem aumentando o preço. E agora mais X2 para aumentar. Em 5 minutos X2. E conforme vocês vão passando de level, o X2 vai tipo o X2 vão ganhando mais dinheiro. E olha como o level tá indo rápido. A gente deveria estar tá indo de pouquinho a pouquinho. Vocês tem que ir de pouquinho em pouquinho, a gente tá passando normalmente. Olha o valor que eu tô agora e também, olha, porque eu tô jogando 100k, 100 mil. Olha, porque eu gastei demais, então, olha, a gente gastou demais. Então, a gente, vocês tem que ir de pouquinho em pouquinho, conforme vocês vão ganhando mais. E olha, mais x2, mais 5 minutos com x2, então, conforme vocês vão, olha, aumentando, a gente tava com 5 mil, por causa desse negócio de a gente já tá com 7, então a gente tá Olha quanto que a gente tava pra, pra agora, a gente tá, porque a gente tava gastando 100 mil, então por isso não é muito bom vocês gastarem muito alto, tipo, quando vocês tiveram uns 5... Ou um quatro, uns 4 quatro você tem que jogar. Aí, ó. Como dá esse Mega Win, esses Big Win, You Win, esse Jack Point. Vocês ganham muita coisa com ele. Olha, gente. menos de 10 minutos a gente já chegou no level 20. Também com esse X2 ajudando. Tipo, a gente joga... Com o X2 a gente joga 100k. Então ele joga 200k. Sempre no, aumentem no X2. Que é mais fácil de vocês uparem de level. Olha, olha. Tipo, agora a gente tá jogando no 2k, 200k. Então, a gente, tipo, no X2 a gente tá jogando 400k. Uou. Então, gente, olha nosso level. Então, como vocês chegarem no level 100, vocês vão voltar no Opera. Vocês vão ir. Então, a gente, a gente como chegando no level 100, vocês vão ir aqui no Opera. Voltar no Opera no né, nesse site aí app ponto cat cash out aí ah, vocês vão colocar esse os robux que vocês ganharam 512 e continuar vão, vão pedindo para vocês entrar no grupo então vocês entrem e no fim e vocês finaliza então aí já vai receber seus robux na hora mas para aparecer os robux lá para você vocês tem que fechar e abrir o roblox tá bom então só foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, ah, até a próxima aí. fui!